A Vila Barroló é uma escapatória. Esse é o lugar onde eu consigo ter liberdade, tendo uma família grande e me vivendo como um hippie. <risos> eu sempre acreditei que meus filhos estariam junto comigo. Eu envelheceria ao lado deles. Sempre acreditei nisso. Esses primeiros planos que são pessoais, eles até a segunda ordem são renegados. Estou falando bem francamente. Eu eu ainda não vejo completamente o que o que que eu estou ganhando. Basicamente com 19 anos a primeira vez que eu li uma torá. Nós decidimos ser judeus. Na verdade, a primeira vez sempre que eu fui para Israel, eu já me definia como judeu. Tinha essa noia de que talvez eu deveria fazer a <tos> Só falta a questão do Mohel e do Betinho. que vem mais rabinos, né? Essa ideia de deixar esse lugar, pra mim, é terrível. Bolsonaro em Jerusalém! Eles querem uma vida lá fora, eles querem uma família do jeito deles. Uma prisão com aspecto de paraíso. É uma coisa que a gente construiu anos e anos e anos e eles realmente jogaram isso fora. Feliz é aquele que aceita a prisão que ele vive.